Agora o que falar de você, Márcio da A pessoa mais envergonhada que eu já conheci na vida. Eu acho que não existe uma pessoa mais envergonhada que você. A pessoa mais certa, com um caráter incrível, com uma índole única, que traça o seu caminho e vai sem olhar pro lado, sem olhar pra trás e sem olhar pros outros. Eu acho que isso eu admiro muito em você. O trans que a gente conversa é uma coisa que eu procuro seguir. A gente quer fazer o nosso, a gente quer fazer acontecer, a gente quer crescer, a gente quer ter o nosso. A gente não, não, não quer atrapalhar ninguém, a gente não quer passar perna em ninguém, a gente e acho isso muito legal no dia de hoje, sabe? Eu acho uma atitude única e por isso que eu sou sua fã e por isso que eu tá sempre do seu lado, vendo né? você crescer cada vez mais. Vendo todos os esportes que você tá Eu tô ali sempre aplaudindo, pertinho A maioria, graças a Deus, pertinho E que você tem aí uma longa caminhada ainda pela frente tomando tô amando sua clínica nova Vou até passar a vir mais <risos> Mas... Te desejo toda sorte que eu vou nessa nova caminhada Que tenha mais sucesso ainda e que você vá cada vez mais longe Mas isso a gente não tem muita dúvida, né? Eu acho que a minha, minha relação com o Tanuri Vem como o Tanuri Pessoa O que torna a nossa amizade ainda mais especial Acho que desde que eu me por gente eu tô ali no Flamengo E já conheço o doutor Tanuri mim o Tanoeiro, o Barça desde molequinha. E sempre admirei, sempre vi o trabalho dele, sempre curtia. Não usava, era uma moleque que não queria de me cuidar nunca na vida. Mais tarde, vinha jogar futebol no Flamengo, começamos a ter uma relação de paciente, que eu fugia pra ele, pedia pra ele me adotar. E a nossa relação só foi crescendo, e hoje em dia eu não imagino minha vida sem ele. É Só aquela que liga, perturbo ele, perturbo a né? faz parte. Beijo.